Esta é a oração que eu faço sempre que eu quero manifestar algum desejo. Ela contém partes escritas no livro de Isaías e precisa ser feita em voz alta, todos os dias ao acordar e antes de dormir. Não desista, faça esta oração por mais de 30 dias. Faça em segredo das pessoas de seu convívio e depois de manifestar seu desejo, volte aqui e comente o quanto ela te ajudou só uma observação não se esqueça de fazer o bem sempre que surgir a oportunidade oração para manifestar seus desejos minha alma é glorificada pelo universo meu espírito exulta na fonte de abundância porque sou um com o poder divino. Sou a centelha divina, experienciando todas as maravilhas humanas mais um dia. Agradeço ao Criador porque realizas em mim maravilhas. E mesmo que eu encare o vale da sombra em tempos difíceis, minha luz irá sobrepor todas as dificuldades, pois eu sou o EU SOU. Eu acredito que sou merecedor, merecedora dos meus desejos. Eu sinto seu poder trazendo esta graça. Para mim, já posso agradecer, porque já está realizado, pois eu creio no poder do universo que está dentro de mim. Sinto-me tão feliz em sentir e ser parte do Seu amor, meu Pai, meu Criador. Sua misericórdia nos dá o perdão de gerações em gerações e nos ensina a perdoar. Agradeço pelo corpo perfeito que Tu me deste porque ele é fruto da sua criação agradeço pela minha família e por me querer exatamente como eu sou eu te amo e você me ama agradeço senhor por não desistir de mim agradeço pelos bens que eu tenho e os que eu sei que virão agradeço pela vida Agradeço pela saúde do meu corpo, agradeço pela mente saudável e pelo corpo bem disposto que eu tenho. Estou satisfeito com a vida e por estar em paz com ela. Agradeço porque posso dormir tranquilo, pois sei que o Senhor cuida de mim enquanto eu durmo. O Senhor trabalha em vida e pelo seu infinito poder de amor nunca se cansa, pois o seu amor é o combustível mais poderoso que existe. Eu creio que dias melhores virão e tudo o que acontece na minha vida é para o meu crescimento. Eu creio que tudo em minha vida tem jeito, eu confio em você meu Pai, eu confio em mim e eu confio na vida. Estou aberto a todas as possibilidades, porque o dia de amanhã é sempre mais um aprendizado guiado pelo Senhor em minha vida. E sei que tem muitas coisas boas para mim, por isso, minha alma está tranquila. Mais uma vez, eu digo gratidão, sou grato eternamente, sou grato por tudo. E convidamos também a se inscrever no canal Dimensão Coaching, da Magda Bernardes, canal de autoconhecimento e expansão da consciência. Agradecemos a todos vocês.